Todos nós sonhamos em ter mais liberdade, ganhar mais dinheiro de maneira simples, rápida e honesta. Porém, poucas pessoas sabem que o marketing de rede e o marketing digital são as duas ferramentas mais poderosas para construir isso tudo. E muitas pessoas travam na hora de lidar nessas ferramentas, simplesmente porque são mal orientadas. O meu nome é Leandro Fonseca, eu sou graduado em marketing, o meu C.R.A. é possuo Master Business em Gestão Estratégica de Negócios e desenvolvi um treinamento inteiramente gratuito para você alcançar os mesmos resultados do que eu ou resultados até melhores. Basta clicar em um botão dessa página ou no link da descrição desse vídeo que você será direcionado para uma conversa comigo no chat do Facebook. E por lá eu vou te enviar o acesso inteiramente gratuito ao meu treinamento. Te encontro no treinamento.